Hoje vamos fazer uma gincana competitiva. Vamos ter seis grupos a trabalhar, seis estações diferentes, todas divertidas. Tirar bola ao ar, bater uma vez no chão, tem que apanhar. Uma de geografia para ver como é que eles estão em termos de, de geografia. Vai ter classe aqui com o nosso professor Cosimo. Vamos ter bola no poste. Vamos ter um exercício com o Paulo Grilo, primeiro passo, fazer gol numa baliza pequenina. Vai ser uh, divertido e ao mesmo tempo competitivo. Ai, meu caralho! Meu. Ai, meu Deus. Escrevo um, Itália, Itália! Espera, escreva um! Escreva na Argentina, combina, vá! Aqui? É. Nossa, aí, o René que é tá... Argentina, aí não! Vai, vocês estão falando, eu tô colocando! Vá, Chile! Chile! Chile! Chile. Ô, Diego, bota o é Cazaquistão Itália! O cara Itália! Itália, bota! Onde já bota? Vê a bota aí, Rod. aqui, ó! Itália, ó. A bota! Cadê? Sim. Não, cara! Cazaquistão é aqui, Diego! É no final do mapa! Pode botar é, é, é aqui. <risos> Canadá. Canadá. A praia, você foi na praia de Cuba lá onde que é? Cuba, peraí, Cuba tá mais no Oriente Médio. <risos> <risos> <risos> Ufa. Ufa. Tá, vem pra cá, deixa mexer. É, é. Vem, Sim. vem um, vem um. Três, doze. Bora, É, então. Aí, então, tem que levar como é que é. Já sei, já sei, já sei. Ah, Ai, não. Vai ficar pra dentro. Prova, prova. Não é, não é, não é. Assim, Para pra lá e a bola vai ficar dentro do meu jeito. Tienen que conseguir la misma forma inicial, pero que el balón quede fuera del espacio. Solo moviendo dos destaques. Fue esa para allá. Una. No, no, vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, fue otra, otra, fue la otra. Una, dos, tres. No, no, no, es tres. Así no es igual, ¿no? No es igual, no es igual. ¿Alguien acertó? Sí. ¡Vamos! Encima del país o en el continente. No, no, encima del país. Pedido <risos> <risos> do Mister. A gente já sabe, a já a sabe. Confiante aqui, mano, viu? Pré-jogo. A, a, a já sabe, já. Ainda bem que eu sei jogar futebol. É. Né? é. Rei da América, rei da merda. América, Reino Reino Reino da América. Da América. É que vai estar tá ah. no eu só sei onde fica a Goiânia. Tá aí uma. Eu sou ruim. Né? Eu sou matemática. fosse história era pica. Vamos lá. Vamos lá. história era pica. Argentina, Chile, Portugal, Itália. Portugal tem que saber onde é que tá. Corta aí, essa ajuda aí dele, é, é, é é, é corta. É pra cá. Estamos <risos> <risos> tá, perdidos, Michel, <risos> dá uma corrida no campo aí, Michel. Ó. Aí, esse aqui tem cá, ó. <risos> Dois. É Pô, esse aqui ali. o Felipe Luiz vai ganhar, <risos> É o da 4, 4. Itália? Quatro, Itália quatro? Austrália, Austrália. Oito, nove. Índia. Não é esse aqui? Índia, aqui, ó. 9. <risos> não, é, é, não é aqui, Isso aqui não é Cuba, não. Porra, viu? Dinamarca, velho. Eu achei essa Dinamarca aqui. Imagina. Cuba qual é? Isso aqui a tá no mar, cara. Marca Cazaquistão é... Tá virando eu, não, eu acho que é aqui, ó. Porque dá oito horas de, da Espanha de, de avião, é aqui, ó. Cazaquistão. Bota a Arábia, isso aqui, ó. Um desses dois aqui, aqui, ó. Chuta, porque é o país do petróleo né? Oito! Aí, aí, chegou, chegou! E agora? Não, não! Ah, é sacanagem, Boa. Eu falo com você aí, vai. 10. Esquece! Porra! Você é a mais inteligente do grupo aqui. Esquece, pô. 10, 10. Tá maluco, rapaz. Deu nem tempo, é. gato. Você viu a inteligência. Não, não. Por isso que quando eu ficar mais velho, eu vou virar meio. Entendeu? Vou achar os caras fazer gol. Fazer é muito fácil, pô. Não, não. não é não? É. Filmou isso aí? Filmei. Obrigado. Tem alguém com o celular no trem ah, aí. Aí, por pouco, é? É, mas, eu eu oh, aí. É um mas vale a intenção. Não. É o meu set lá. Wow. Só de ter colocado. É. Um eu não, eu não, já vota. Vota. Oh, não. não seis. a conta. Não tinha a russa. Não tinha tinha Mas e aí, o que adiantou? Como <risos> por último é? não mas. Não, não. Não, 2. Venga, venga, ver, buena, oh, buena, oh, buena, oh. buena. Ah, eso, es. eso es, buenos saltos, buenos saltos, buenas luchas, oh, buena juicia. Vuelve rápido, vuelve rápido. Eso es, eso es, ese es mi problema. Es bien, bien, eso es, eso es. Ese es mi problema. Venga, ahora voy de verdad, voy de verdad. Vamos, vamos, control y paso, control y paso. Y Diego, go. Eso es. Bien, bien, bien los saltos, bien los saltos, bien los saltos. Dos minutos. Eso es. Eso es. Tomó el huevo al trote. Eso es. muito bom excelente mobilidade rico que era